Magia? Assim, hum. Graças a Deus, huh? vamos lá. Para compreender a representação do Eu Show, precisamos ter um, minimamente um conhecimento terminológico. A existência de um formalismo lógico contribui com o raciocínio e a representação comportamental e interpretação de uma lógica proposicional. Problemas e decisões são mais eficientes quando a lógica tem predicados bem estabelecidos. Tendo ciência da informação a consciência traz uma comunalidade e uma informação natural. A consciência nada mais é do que a ciência comum de fatores que associam ao ser uma interpretação e a percepção do que seu comportamento será compreendido e suas intenções serão compreendidas pelo outro. A sustentação da consciência humana e do pensamento consciente humano é estabelecido por meio da lógica descritiva deste comportamento que é comum a todos os humanos, porém, com tamanha riqueza podemos fomentar a possibilidade de uma comunicação não clara entre tais consciências. Só a consciência humana quando a comunalidade dessas ciências seguem uma interpretação e conceitos de informação claros a codificação desses conceitos e a ciência comportamental são fundamentais para a consciência e a conscientização do próprio sistema em prol do benefício de seus indivíduos em prol de um mapeamento da sociologia em prol de um mapeamento das motivações comportamentais dos seres em prol de uma representação das ações por meio das comunalidades que o conhecimento traz que com isso formalizam a destruição do egoísmo humano, a destruição do ego e dos desejos humanos. Tendo ciência dos desejos humanos e uma lógica descritiva para a integração desses desejos em um meio social, podemos ter uma codificação dos padrões que levam a certos comportamentos não desejados neste meio. Comportamentos esses que são variações de equações aplicadas sobre fatores interpretados de maneira não comum. Com essa estrutura formal, podemos ter modelos conceituais, modelos esses que já são deduzi deduzidos por meio da psicanálise, psicologia e lógica comportamental. Esses conceitos de modelagem fundamental trazem axiomas descritivos relacionados a papéis e posições tribais. Tendo esses axiomas, podemos trazer claramente definições comportamentais, constituições comportamentais, trazer uma narrativa normativa, que inclui e transcende com base em uma comunicação descritiva, funcional, que com isso deixa implícita a universalidade das coisas. Não? Que tem uma terminologia de fácil acesso para todos. Que traz como predicado a comunalidade lógica. Que traz instintivamente noções de operacionalidade. Pois os instintos não estão errados, eles estão estimulados de maneira não coerente não? tendo o conceito e o princípio conceitual dos ambientes podemos trazer dados para o resultado desses comportamentos nos próprios ambientes não, não? com operações e operadores cientes das suas funções atributivas aos signos as interpretações e as formas Não, graças a Deus fazendo das suas quantificações, qualificações e formalizações frutos de propriedades funcionais para a quantificação do próprio bem-estar, para a qualificação existencial do próprio ser. É natural e as percepções do intelecto e do, da dinâmica comportamental humana seja extremamente complexa. Mas a complexidade nada mais é do que o acúmulo de muitos padrões simples sendo observados ao mesmo tempo. Ó. Graças a Deus! Ó. Paz, ó.